E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite no vídeo eu trago para vocês a análise do rap do clássico remake né, Que o Iron Mask e a equipe do Omnigrupo fizeram Vou fazer análise aqui Que vai estar tá muito massa galera, garanto pra vocês Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Primeiramente eu gostaria de parabenizar toda a equipe do Omnigrupo Por causa que ficou um remake muito da hora, muito legal mesmo Assim, pra mim... Ficou melhor do que o original, beleza galera? Minha opinião, né? Tipo, dos raps do clássico, assim, de saga, né? De, do clássico, Alien Force, Supremacia e Omniverse O rap do clássico, né? o primeirão <risos> mesmo, ele, assim, ficou como o meu menos favorito Não que eu não gostei dele, eu gosto, eu gosto muito daquele rap mas ele ficou o menos favorito, na, na minha opinião. Não sei pra vocês qual é o top de vocês, mas pra mim, o melhor é, é o do Universo né? Assim, das sagas, né? Foi o do Omniverse ele é insuperável, né? A de Supremacia vem em segundo, a de Força Energia vem em terceiro. E o quarto vem esse remake e o quinto fica sendo o rap do clássico original, beleza, galera? Mas comenta aí qual a opinião de vocês, qual que você gosta mais ou gosta menos. Mas, mesmo assim, você nota aí a evolução daqueles né, que tiveram, né? Na, dois anos atrás que eles fizeram esse rap aí toda a trajetória que teve até aqui ajudou muito Esse rap do clássico tem muita história aqui no YouTube Ajudou muito a, a comunidade de BN10 a crescer através dos Omni Raps E é uma conquista muito grande, né? Tipo, ter conseguido tudo isso e aí vem um remake, é um presentão para nós Então vamos analisar aqui a letra, galera, com... Todo carinho, né? Todo, todo respeito. Lembrando mais uma vez aqui, galera. Nessas análises eu não tô aqui para apontar o dedo, julgar, falar os erros, não. Eu tô aqui para fazer uma análise, né, galera? Uma análise aprofundar bastante a letra para vocês verem como o Ben 10 é um conteúdo que dá para se aprofundar muito em um rap, né? Como o Iron e a equipe do Iron Macha fizeram. Tô começando aqui com o Besta, né? E ele fala as suas características, né? Dentes afiados, mesmo sem ter uma visão. Eu uso o meu olfato para encontrar o seu calor, né? Em relação a ele não ter ódio, né? Ter uma visão sem olhos, por causa que ele vê as coisas através da visão de calor. O beijo, ele vai se descrevendo, né? Ao decorrer do rap, né? Falando do, do, desse poder dele, de sentir o cheiro. Ele fala que nele né? fala, a espécie do beijo Vulpimance. Eu acho, eu acho muito legal quando... Eles colocam no né? pãozinho, ele tem isso, né? De colocar o nome da espécie, é, quando os aliens vão falar, né? As partes dele, eu acho isso muito massa. E se repete aqui. E aí vemos a primeira correção, né? Que ele fala, sou bem racional, mas também uma fera. Então começa a correr. Ou seja, todas as correções aqui são baseadas na primeira análise que eu fiz lá do rap original do clássico, né? E uma dessas coisas que eu apontei foi isso, né? Que no original eles falam que o besta é uma fera irracional. Uma fera é irracional, sigo minha intuição, o um sentido surreal muito além da visão assim eu sei que isso seria como se fosse uma forma de hipérbole né tipo um exagero porque é só como se fosse para caracterizar o beijo né como sendo uma fera irracional só que é uma coisa que ele não é então aqueles é eles colocaram que ele é bem racional que realmente ele é graças a o Omnitrix transformar o bem num Vulpimansa e manter a pequena parcela de DNA humano do bem então ele consegue ser bem racional porque para estar no Omnitrix tem que ser racional os Rupimanses são racionais, embora os Rupimanses naturalmente né, eles têm um aspecto assim, mais selvagem, né, tanto que eles nem se entendem com a própria espécie. Mas o Besta ele atribui mais característica ainda racional por conta do bem. Então isso foi bastante destacado aqui na parte do Besta. Eu gostei bastante, galera. Tem quem diga que é estranho o Besta ter falado no rap, né, tanto nesse quanto no do original, o meu roteirista o Zokai, né? Ele acredita que o besta não deveria falar. Ele deu até uma ideia pra galera do omnigrupo, né? Que colocasse a Gwen cantando a parte do besta, assim como fazendo como se fosse uma referência, sabe? Ao episódio lá do Prisioneiro 775 que Sumiu. Que a Gwen, ela tem aquela cena, né? Que ela, que ela grita pelo besta porque ele não fala, né? <risos> Então, tipo assim, o que no rap verso não seria assim? Porque o Beixa acrediteu que no rap verso também o certo seria ele não falar, né? Ele cantou aqui no rap, né, pra se descrever. Mas quem sabe seria legal se a Gwen cantasse no lugar do Beixa, por quê? Porque ele não fala, ele não canta, né? O que é que vocês acham dessa ideia? Vocês gostariam né, que fosse assim: a Gwen cantando no lugar do beijo, que até daria é, um toque mais feminino, né? Porque não teve né, uma voz feminina nesse rap. O que é que vocês acham dessa ideia? A parte do quatro braços é uma parte assim, representativa para os tetramendes, né? O tomzinho ele decidiu destacar aqui a espécie deles, né? Uma raça guerreira do planeta Corus. E aí eles falam, né? Nós não somos selvagens, nós nascemos para lutar na guerra. Isso é, é interessante, eu gostei deles terem falado sobre isso Por causa que no clássico né, tem uma informação que dizia que os Tetramens eram mais da idade de bronze Só que isso foi recontado em um universo que a gente vê que eles tem uma tecnologia mais avançada Então realmente, eles não são selvagens, né? Eu, assim, eu sinto falta também nessa parte do quatro braços que teve no rap original Que é, preciso de uma mãozinha, eu tenho quatro, né? Que é uma frase icônica do quatro braços, né? Que eu gostei de ter tido no rap original Precisa de uma mão? Eu tenho quatro. Quero uma mãozinha, eu posso te dar quatro. E não teve aqui, mais tudo bem, né, galera Outra parte legal é que ele fala aqui do Vilgax E mais uma vez temos a correção, né Que fala, vou vestir o seu fracassado, Vilgax Que é o que está no meu braço, né Que nunca seria o Omnitrix Ele fala, eu te derrotei no meu sonho, mas preciso vencer acordado Porque no rap original ele fala Não brinca quem já desceu o Vilgax na porrada Só que ele não fez isso isso aconteceu lá no sonho do episódio Dia Perfeito Não brinca com quem já deitou Gax na porrada E aqui eles fizeram essa correção né? Dizem que o Quatro Braços ele derrotou o Gax no sonho, mas precisaria vencer Acordado, né? Foi, foi bastante legal Eu gostei dessa correção Eu te no meu sonho, mas preciso vencer acordado e assim galera, também tem uma parte aqui que ele fala assim, é que vermelho não quer dizer amor, o vermelho quer dizer raiva, aí muitos podem identificar isso como o quatro braços sendo um alien raivoso, mas não, ele não é um, ele não é um rat da vida, ele não é um poplexiano né, porque assim, o quatro braços ele não é um alien que fica raivoso, ele não muda a personalidade do bem. Mas tem momentos, né? Do bem que ele tá bravo, né? E ele tá de quatro braços, como por exemplo, o um momento de tensão que ele fica bravo é lá no segredo do Omnitrix, que inclusive que seria legal se ele tivesse colocado, né? Tipo, essa cena aqui, uma referência a essa cena aqui. Ué! Hum, ela se foi. Não! Eu tenho que salvá-la! Devia ter sido eu. Seria legal, talvez se eles fizerem um rap do Segredo Omnitrix, essa cena aqui tem que colocar que tem muito sentimentalismo, né? Faz parte daquela parte mais emocional do Ben 10. Mas enfim, o Braços tem os seus momentos de tensão, mas não significa que ele é um alien raivoso, né? Ele é só é um alien brutal mesmo, né? Que às vezes o Ben tá bravo, né? Então ele tem que usar a sua força bruta, como, como aconteceu nessa cena do filme. E vermelho realmente quer dizer várias coisas, né? Quer dizer amor, quer dizer raiva, Vermelho ele tem vários significados. A parte do Massa Cinzenta, eu acho muito legal a voz do Tomzinho, né? No Massa Cinzenta combina demais. Eu realizei um cálculo agora E você chegou bem na hora da resposta Eu calculei a porcentagem da vitória e você deu 100% 100% de derrota E como sempre tem que ser uma parte assim mais inteligente, né? Uma parte assim que o Massa Cinzenta fala de alguma coisa de cálculo, alguma coisa que envolva o seu intelecto e também fala, né, do, do seu planeta, né, fala que ele é um pequeno galvaniano, né, de Galvan Prime, conhecido -se pelo seu dom de saber, e eu sei mesmo, tipo, dá um uma, assim de arrogância da parte do Ben, porque o Ben realmente é arrogante aí. Ainda mais sendo massa cinzenta, né, tipo, que tem uma inteligência, né, que ele tem. A questão é aquilo, né, que pela parcela de DNA do bem, pelo menos no clássico, né? Ele tinha dificuldade, né, de usufruir dessa inteligência da melhor maneira. Por quê? Por causa que muitas coisas que o Massa Centa falava, o Ben não entendia. <risos> É que eu estou Tanto que ele conseguia ser mais burro que o Blue Driba No universo a gente vê o Blue Driba sendo técnicos galvanianos E conseguiram fazer coisas mais complexas do que uma cinzenta Que não conseguiu nem consertar um ar-condicionado, por exemplo mas mesmo assim ele consegue ser inteligente né? Ele tem os seus momentos no clássico também, né galera Eu também achei muito interessante Que ele terminou falando assim E acho que esqueci o Azimute, Que isso tem a ver né, com a personalidade do Ben Que tipo assim, como é que um ser super inteligente Vai esquecer do Azimute? Né? Então isso vai dar a parcela Daniel do Ben E acho que esqueceu o Azimuth. E também galera, isso tem a ver com o que eu falei Na análise mesmo Do rap original, né, que eu disse assim Ah, que no rap original ele fala Sou da mesma espécie que o grande Azimute. Sou da Espécie que o, grande o bem não é de enaltecer o azimuth assim, entendeu? Então até isso eles corrigiram, né? Colocaram aqui pra o, o massa cinzenta ele esquecer o azimuth. Eu achei muito genial isso, cara. Foi massa demais. Literalmente, né? Massa cinzenta aí. Eu não acredito que eu fiz essa piada. A parte do XLR8 ficou muito legal, porque eles brincam com isso, né? Do XLR8 ele ser muito rápido, né? e tipo, ele fala, para aí o beat, tô acelerando, pode voltar o beat, porque eu tô só brincando, né? E é muito massa ele falar que ah, os feitos do XLR8, como o uso da fricção, né? Para acelerar o suficiente, para passar a velocidade do som. Porque sim, o XLR8 tem um controle da fricção que faz com que ele não tenha ali o atrito e consiga frear mesmo estando em super velocidade e sim sim ele pode passar a velocidade do som e pode ficar mais rápido ainda conforme ele for crescendo né Isso é demonstrado até pelo XR8 né tem um pop-up do clássico que fala que o Ben 10.000 ele usa o XR8 para patrulhar, entendeu? então isso prova né, que os quineacelerantes tem sim é um potencial de velocidade que pode aumentar com o passar do tempo, e ele fala isso também, né? ele fala da máscara também, né, do capacete, tapando meu rosto porque eu estou acelerado, eu achei interessante isso porque tipo assim, a tradução de XR8 é literalmente acelerar ou acelerado, só que acelerado é o Alien de Ben então será que eles fizeram uma brincadeira, né, com ele tá acelerado e o Alien acelerado? E o mais legal é, é o final, que ele fala o nome do XR8 em inglês, né, que é Accelerate, que é literalmente o que eu falei, né, Accelerate significa acelerar ou acelerado. Na parte do Ultra-T, ele fala de Galvão B, aí, basicamente é um resuminho, né, de como que os Mechamos Galvânicos nasceram, né, era, era uma lua que não estava sendo habitada, né, só que aí foi um acidente causado pelo Galvaniano, no caso, o Azimuth, né. Aí posso entender tudo que for aprimorando É a função do mecamorfo calvânico, né? Isso que o Ultra-T faz, né? Aprimora aí a tecnologia, a gente sabe bem Sua tecnologia é alimento pra mim Na minha raça existem falhas, mas nem todos são assim aí Eles mostram lá o malware, né? E é assim, é aquela coisa Eles usam o Ultra-T pra fazer meio que um, pa um paralelo entre o mecamorfo normal, né natural, o, e o mal é sendo um mecamorfo incompleto. Só que assim, galera, o Ultra tem em si não é a melhor escolha para você usar de exemplo para falar do mecamorfo, porque ele não é completo também, ele também é incompleto. Não como o mal é, mas ele é incompleto por causa que ele não tem totalmente a parcela de DNA do bem, como os outros aliens né? Tem o pop-up lá do clássico, né? e até o, o Duncan Roliel confirmou isso, né? De que todos os aliens do bem, eles têm uma parcela do DNA, humano, né, do usuário, para manter né, a personalidade, as memórias, a consciência, e o Ultra T é um alien que ele tem um pouco mais de parcela do que os demais aliens, por isso que ele tem até a voz do bem, já que os mecamorphs não podem não podem aprimorar tecidos vivos, então isso faz do Ultra ter um mecamorfo incompleto também, que ele nem tem o poder total, por exemplo, de se transformar nas, nas máquinas sem ter que aprimorá-las primeiramente, como o guarda mecamorfo faz, se ele tivesse mais parcela de DNA Ultra-T com treinamento poderia fazer aquilo também. Assim, aquilo que o chip também faz, né? De se transformar. Você tem que aprimorar, entendeu? Mas por ele ser incompleto, ele acaba não conseguindo fazer. Então não que tenha sido um erro deles, beleza? Mas é só uma coisa aqui é interessante da gente analisar, né? Que tipo, o Ultra-T não é o melhor exemplo de fazer uma comparação entre um Mechamurf normal e o mal é Porque o Ultra-T em si, em específico, por causa dessa questão, ele não seria um Mechamurf completo também. E aí vamos pro refrão, galera. Que o refrão também ficou muito bom. Assim... Eu prefiro o refrão do rap do clássico original, eu, eu prefiro galera, eu tenho que admitir que eu prefiro mais o, o refrão original mesmo, eu gostei mais do que desse, mas desse também ficou muito bom, né, falando como o Omnitrix veio até o Ben, como isso mudou o rumo dele pra ele ser um herói, aí todos os aliens falam junto, né, tá na hora do herói, tá na hora de virar herói, não tem muito o que analisar aqui, é mais disso é mesmo, é mais falando aqui pra falar né, a frase icônica do Ben, ou tá na hora de virar herói, mas também é legal. Outra parte muito interessante, uma das mais interessantes de a gente falar aqui, né? É o famoso diamante, que aqui não é o, di o diamante tá da Consciente, isso aí com certeza eles iam corrigir, né galera? Nem preciso muito explicar os motivos, mas aqui eles colocam que ele é um minério letal. Ficou muito bom, né? Diamante, um minério letal impressionante Tente atravessar o cristal, né? Falando aí já da resistência que o diamante, né? O silício, né? o diamante é o ser baseado em silício Então a consistência do corpo dele, que é bastante resistente né, e Isso é destacado aqui nessa parte do rap Mas o que eles falam mais é sobre a Lord Petrópia, né? Que é um planeta onde tudo estava perdido E ele tem que ser revivido, ele quem? O Sugilite, né? E aí novamente eles falam daquela parte do cromático, assim como foi dito no rap do clássico, né? Eles falam, eles falam da parte que o cromático perde para o Vilgax e aí vem o retorno do diamante. Só que aqui eles deixam ainda mais claro o que, é que eles estão querendo dizer. O cromático perdeu, mas não seria o dia da vitória do Vilgax, né? Aí ele fala né, que ele venceria o diamante, porque ele deu uma surra no diamante no clássico. Aí também deu uma surra no cromático agora, né? No, no Força Alienígena, que é o que a gente tá falando agora. Então farei melhor diamante cromatizado. E mano, quando o diamante cromatizado apareceu foi uma das melhores partes, cara. Sério, eu fiquei muito feliz quando eles falaram do diamante cromatizado. Foi simplesmente demais. Aí vamos para o fantasmático, né? Ele fala aí do sistema Eno, né? Seres sem coração, de luas e planetas, monstro ou assombração. É legal eles mencionarem, falarem um pouco do sistema Eno. Ele falam seres sem corações, não literal. Claro que alguns desses, alguns dos seres lá faz sentido não ter coração, né? Mas ele tá falando no sentido de serem seres que são malvados, entendeu? São monstros malvados que seriam sem coração. É nesse sentido, sabe? Ele fala luas e planetas, por causa que tem planetas e também tem luz como a Luna Lobo, né, que é o planeta dos Loboãs. Mas voltando aqui a falar do Fantasmático, né, é, é toda uma parte assim mais assustadora mesmo, né, pra simbolizar o que é o alienígena. Eu gostei que eles mostraram ali a cena do Fantasmático versus zombos. com certeza essa é a cena mais marcante do Fantasmático no clássico. Eu gostei também deles ter mostrado ali, ali os isqués no olho do Fantasmático. E assim, galera, uma coisa que eu queria comentar sobre o fantasmático no, no rap-verso. Faz parte da lore do fantasmático falar dos Zizquer? Faz sim, né? Só que assim, por exemplo, o rap do fantasmático, né? Ele foi basicamente um rap dos Zizquer, não foi um rap do, do alien fantasmático, entendeu? Porque o fantasmático é uma coisa, o fantasmático é o bem. E os Zizquer é uma personalidade, assim, os Zizquer é um ser vivo que... Que faz parte do fantasmático, né, por causa que a morte do DNA veio dele, né? E por causa do single stand of DNA, a consciência dele sobrevive no fantasmático. Sobrevive no Omnitrix, clássico, por exemplo, né, no Força Alienígena, ele pode ser possuído pela consciência dos Scare. Que tem traços da personalidade dos Scare. Mesmo antes dele descobrir a existência dele no Omnitrix, entendeu? Só em supremacia que ele foi se livrar disso, né? ele foi se libertar e o universo foi mais aprimorado ainda isso, né? Então o bem em um universo mesmo ali, ele é ele mesmo, não é os Isqueiros. Então o fantasmático é uma coisa, os Isqueiros é outra. Tem que aparecer também, né? Não vamos descartar os Isqueiros. Não é isso que eu tô querendo dizer, não é para descartar os Isqueiros, não, porque ele faz parte do fantasmático de uma maneira ou de outra. Mas é só isso, galera. É dar mais, é da mais destaque para a transformação. E não para os esquerdos, deixar os esquerdos ser o principal no fantasmático, entendeu? Na parte do inseto eu achei bastante engraçado. Eu sempre achei engraçado a parte do inseto por causa da voz dele, né? Também que fala, né? De ser um inseto, dele ser fedorento. As características dele, né? São bem apresentadas aqui, bem acentuadas, né? As asas, ele ser um inseto, ele ser fedorento. Agora, a parte que eu fiquei aqui meio enculcado, que ele fala aqui causando explosões, então você já sabe, a gosma te prende, a gosma é nojenta. Beleza que a gosma dele prende, a gosma dele é nojenta, mas ele causa explosões? Será que realmente seria a maneira certa de representar, de falar do insectoide, entendeu? Porque assim, eu sei que ele tem o, o poder de deixar a gosma dele inflamável e deixar a gosma dele sem ser inflamável, né? Tanto que ele pode apagar o fogo com a gosma dele, mas também... Se a gosma dele for inflamar, vai entrar em contato com fogo, vai lá e explode Mas não é a principal característica da gosma dele, entendeu? Mas mesmo assim, eu gostei, galera, da parte do insectoide Aí chegando na parte do bala de canhão, eu gostei, né? Que eles utilizaram né, a parte do bala de canhão do rap original Só que eles depois falaram, hum, então bora renovar Aí mudou totalmente a letra do rap da parte do bala de canhão Falou dele, né? Falou do que ele pode fazer, dos poderes dele, né? Da, dos feitos dele, falou do planeta, né? Arbura, né? Ele foi destruído. Muito legal, ele sempre que é um alien que a espécie, o planeta dele, tem uma história que é bastante apresentada... Narsen, eles vão lá e colocam isso na parte do rap com bala de canhão. Não foi diferente, mas com certeza a, a, a parte que a gente mais espera é falando da cena dele do episódio de luta de revanche, né? Que tá ele e o Kevin, e aí ele fala aquela icônica frase: Não quero seu tempo tentando virar outro ali. Eu conheço todos os seus poderes por dentro e por fora. Ah é? Acho que você não foi apresentado ao raio de canhão que aqui eles realmente são fiéis, né? Até a dublagem, por causa que eles falaram raio de canhão. E, mano, isso foi uma surpresa pra mim. Vocês viram no react lá que, meu Deus, eles falaram raio de canhão e não bala de canhão. E, mano, ficou sensacional. Na parte do chama, eles colocaram o fato dele ser o primeiro alien, né? Que o Ben utilizou, eles usam isso, né? A cena principal de Ben 10, né? Que a cena primordial, né? Que basicamente o Ben, ele encontra o relógio, né? Ativa ele. Queima a floresta com chama, eles mostram isso nessa, nessa parte do rap. Fazem as piadinhas, né? Ah, eu me sinto quente, então chama, chama, né? Aquelas piadas que, que acontecem com chama, né? Falam de calor, falam de vulcão, entrar em erupção. Mas assim, galera, uma parte que eu acho que ficou faltando seria eles falarem da supernova, entendeu? Tipo, tipo, fa falarem desse feito que o chama tem de utilizar a supernova, que é um dos maiores feitos que ele teve lá no clássico, entendeu? Eu acho legal acentuar isso, tá? Tá entendendo nos raps. Mostrar o que é que o alien pode fazer, o seu, o seu potencial, entendeu? Mas a gente vê aí, né galera, que novamente eles seguem ali aquela mesma ordem Os aliens que aparecem na abertura, só que não acaba por aí, né? Eu pensei que ia acabar, todo mundo pensou que ia acabar, só que aí Eles foram lá e dizendo não, dessa vez não vamos ficar de fora E os aliens adicionais, que mano, ai, que parte incrível, né? Peraí, Esse o quê? É o Já acabou? Eu acho ah, que sim. Caramba, ele ah, falou que... ah, não. A gente não vai giro, ficar de fora. de fora. Dessa vez não. Pela primeira vez, a parte do Eden, né, num rap de Ben 10, que nunca tinha tido antes, mas ele foi o primeiro alien adicional que foi colocado né, nessa parte aí, né, nessa parte aí do rap do clássico. Foi uma parte assim bem legal, bem característica do alien, porque ele é um alien divertido, né, ele é um alien criança. E foi, e, e foi cantado, né, como se fosse uma criança contando ali, vai um, dois, três, vai, é hora de atacar Se tiver mais um, é só multiplicar Isso é demais Eles quiseram usar essa personalidade mais infantil Do iden para utilizar né, para utilizar nessa parte dele do rap né E falar e da parte da multiplicação Eu achei legal uma parte que Eles colocaram o nome Dito, né? Porque é o nome dele em inglês, né? Do iden em inglês Que aqui foi, primeiramente, foi adaptado como clone E aí o Omniverse colocado como iden Porque iden é a tradução literal de Dito Eles falaram Dito não vou todos ligados por uma mente em comum. Que é isso mesmo, né, agora? A gente tem a ligação por eles serem clones. Né? Eles estão ligados a uma mente em comum. Para do Céu Selvagem, falou aí de floss Verdance, né, uma mata colossal, então se tiver coragem, entre se tiver coragem, né? Falou um pouco aí né, do planeta dos Floralnas, né? falou sobre as características que o Selvagem, né, dele de ser um ser que é que vem da selva, né, ter as folhas dele, ele se esticar também tem as sementes explosivas, eu gostei da parte do Super Salvation. O glutão, eles falam do glutão puro do glutão turvo eu acredito que seja a primeira vez, né? Eu não poderia deixar de falar, porque isso é uma coisa icônica, né? Principalmente, mostra lá Lionel né? Essa diferença que eles têm, né? Até falar aqui, na né? Aprender a, a viver com as diferenças, que é isso que eles queriam mostrar mesmo, né? No episódio de Benezuel Universo Tanto que eles falam, né? Muitos e juntos somos melhores. E aí vem a frase do Glutão, porque tem que ter, né, galera? Os aliens tem suas frases marcantes, né? E a do Glutão é essa. O glutão aqui é e aí a gente fala, né, mencionando os poderes dele, né? Dentro da minha barriga, matéria explosiva Tudo que eu como logo vai voltar de novo eu Achei muito boa a maneira que eles utilizaram as palavras né, para falar desse poder do glutão para descrever, ficou massa demais E aí eles mencionaram o feio né, que os gourmands falam né, O plano ômega que eles tiveram lá no universo Que é comer o planeta né O seu planeta é o meu lanche Só que assim, isso pode gerar más interpretações para quem não conhece bem Ben 10 Pra achar que o alien sozinho pode comer o planeta Mas não é isso não É porque vários gourmands juntos Eles podem... Engolei o planeta deles, que esse é o plano ômega deles. No caso, alguém, como os incursões no caso, né, quiseram invadir o planeta deles. Eles foram comer o planeta lá. Como é que vai invadir um planeta se não tem planeta para invadir? Eles vão lá, mudam, né? E isso, isso aconteceu 13 vezes, porque agora tem Peptos 13, né? Então, os outros 12 planetas foram pra vala e eles comeram. E é isso aí, galera. É o glutão. É o glutão. parte do mega óleo, já começa falando aí, elementos tem, o um pouco mal olhado, o o seu maior medo, eu acredito que aqui eles destacaram né, as características do Mega Olhos, ele né, ser um alien monstro né, tipo o seu maior medo, de ser um alien monstro né, embora eu não, eu não vejo ele muito com cara de alien monstro, aí um pouco mal olhado né, tem que ter os trocados dele com o olho né, o Mega Olhos faz bastante disso, e os poderes elementais que ele tem através dos seus olhos, aí vejo o que eu causo, todo esse estrago né, isso sem abrir o olho do meu peito, Vamos falar dessa questão do olho do peito dele, né, galera? Que assim, no clássico, o Mega Orcs ele sempre tinha esse olho no peito, ele não precisava invocar o olho, ele sempre estava ali. Só que aí isso foi feito um retcon, né? Em um universo para que ele tivesse que invocar o olho do peito dele, né? E esse ele usa para focalizar o seu ataque, né? Tipo, ele fecha todos os outros olhos. E aí ele usa apenas o olho do peito. E em supremacia alienígena ele deveria ter né, o olho do peito. Só que aí, por causa do símbolo do supremo de que está ali no meio, então o olho não apareceu. Mas a gente tem aquela teoria, né, galera, de que o Megawiz ele poderia utilizar o do peito o Omnitrix ficar meio que translúcido ali, entendeu? Eu falei sobre essa teoria em um dos vídeos aí do canal, se você não viu, deixa aí no card, beleza, galera? Mas é basicamente isso. E aí depois ele fala sobre o segredo do Omnitrix, né? Sobre carregar o Omnitrix com a máquina do Doutor Animal. Fala vale que tem que levar o Omnitrix até o grande pensador, o Asimuth, né? Aqui ele fala do Asimuth, né? Porque é uma questão que ele tá conhecendo o Asimuth a primeira vez aqui no segredo do Omnitrix. Isso é legal, né? Porque o Mega Olhos, ele tem a sua participação no filme, né? A gente não sabia. Depois a gente foi saber que tem várias versões. É uma das versões que tem o Mega Olhos, a gente não tinha versão dublada. Só que aí a HBO Max fez o favor de nos dar essa cena em HD e dublada. é a gente viu, né? Que o nome do Mega Olhos sempre foi Olhudo desde o clássico, né? Só que teve aquela bagunça, né, De Olhudo, Mega Olhos, que teve um Omniverse, enfim. Aí, Olhudo! De DNA prestes explodir, tá lembrado? E por último, dessa vez eles não deixaram ele de fora, que é o aquático. Eu vou falar aqui do aquático da voz dele, que é assim: a voz dele aqui nesse rap ficou uma voz que eu acho que ficou bem parecido com a do Kisame, tá no caso o Kizame nas suas representações de raps ou no voice make, entendeu? É o exame, se quiser me ame, nunca me difame, que com noite fome vem pro litoral, se minha madame, se quer viver, clame, faça xinobo, passa vexame, tubarão, brabo da acho que ficou uma voz assim meio tacora rachada, entendeu? Que assim, o A4 não tem essa voz dele no clássico, mas eles quiserem representar isso por causa que no universo ele tem uma voz mais diferente, né? ele teve outros dubladores, não foi o mesmo do clássico. <risos> Vamos brincar de ciranda, Infelizmente, né? Porque eu gostava da voz do aquático no clássico. É marcante para mim, entendeu? Quando eu penso no aquático, eu já lembro daquela voz dele mais profunda que ele tinha no clássico, né? Sem problema. Aquático na área. Mas tudo bem. Isso não deixou o rap ruim, não. Mas eu achei legal, né? Eles acentuarem aí as características do aquático, né? Falaram que ele é um alien usado na água, né? Falaram aí das profundezas, né? Do oceano, um alien para ser usado aí. Ele é... Ele é pior que um tubarão. Enfim, galera, eu gostei de ensinar a parte do a O bichinho tava merecendo, né, Ter o seu lugar também no rap-verso. E finalizamos aí com o A4, né, galera? Então, é isso. Essa foi a análise aí. Lembrando a galera do rap-verso, né? Galera aí do Omni-Rap. Vocês mandaram bem demais. E caso vocês queiram fazer mais Omni-Raps, galera, vamos botar pra quebrar. Se você quiser fazer um rap aí do Segredo do omni Fazer um rap, quem sabe, dos Predadores do, do Nemetrix, eu acho que seria legal. Fazer um rap do, dos outros filmes também, do né? Destruição Alienígena, do Invasão Alienígena. Fazer um rap que a galera quer ver, personagem que a galera quer ver, entendeu? Tipo, muita gente, eu acredito que, queria um rap do Agregor, tá entendendo? Tipo, de personagem assim que toda a fandom, é gosta muito, entendeu? Eu acho que é isso que estaria faltando pra vocês voltarem assim. Com força total, por causa que eu vi que muita gente não tava esperando, né, tipo, ah, um rap do Ian, um rap dos mestres da magia, mas, tipo, não falou de Bezel, não falou do Adjuice, entendeu? Falou da Encantriz, do Rex, do Maicon, beleza, mas faltou esses, entendeu? Acho que se vocês tivessem feito mais o que os fãs de Benes gostam de ver, que são esses personagens, assim, que todo mundo gosta, personagens assim. Bastante conhecidos na comunidade bem 10, porque o Ion, quando eu faço vídeo do Ion aqui no canal, a galera não vê muito não. a galera. Não, eu acho que a galera não curte muito Ion, não tá ligado? Mas é isso, galera. Bora para, bola para frente que vocês têm um potencial muito grande. Esse rap do clássico aí, esse rap remake, foi a prova para nós que vocês têm muito potencial, muito talento. E se vocês quiserem, dá pra continuar ainda fazendo OmniRaps. Não desistam, galera. Vamos mostrar para o YouTube que o conteúdo de Ben 10 ainda é muito relevante. A galera gosta de conteúdo de 10. e é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!